A Simpress, como uma empresa tecnológica e agregadora de soluções, possui um vasto line-up de soluções voltada para o setor de varejo. Além, obviamente, da nossa camada de hardware com soluções embarcadas para pesquisa de satisfação, para consulta de preços, tudo voltado para o time de varejo, a Simpress também conta com soluções para análise de crédito digital, ou seja, são soluções digitais para acesso a bases governamentais e busca de informações de um determinado cliente. E quais são os benefícios na utilização de uma solução para consulta de dados e análise de crédito digital? Bom, são inúmeros benefícios, mas podemos considerar a diminuição na inadimplência dos clientes, processos burocráticos mais eficientes, ou seja, você deixa de ter esses processos manuais e começa a utilizar processos digitais para concessão de crédito.